Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma vídeo-aula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kaspar e no vídeo de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre modelagem 3D criando uma superfície um pouco mais complexa. O modelo que eu separei para essa vídeo-aula está logo aqui numa pastinha. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho as imagens de referência, só que antes de começarmos esse vídeo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 eu vou tentar mostrar para vocês aqui como fazer uma rápida leitura sobre superfícies 3D. Então aqui nós temos uma pasta com as nossas referências, como eu falei para vocês, tá? A primeira referência que nós temos é simplesmente a imagem do modelo final. Esse modelo aqui, inclusive, eu tenho aqui em casa, é um pequeno pote de vidro que a minha esposa usa como bombonier, tá? Então vou mostrar para vocês aqui no vídeo, que é esse potinho de vidro aqui, tá? Bem simples, o um potinho bem comum. Porém, a superfície desse potinho é um pouco mais complexa. Então, só observando aqui as demais imagens, aqui nós temos a altura desse potinho, de 9 cm de altura, temos o diâmetro e temos aqui uma imagem de cima. Por que, que eu estou mostrando para vocês aqui essas informações? Já que nós não vamos fazer um objeto por completo, mas sim a superfície dele. Se vocês quiserem fazer aí, desenvolver essa videoaula e fazer a modelagem desse potinho, eu vou deixar que vocês brinquem. Inclusive, eu vou dar algumas dicas aqui durante a videoaula de como fazer a modelagem desse pote por completo, tá? Mas, a princípio, nós vamos focar somente na superfície, que são esses detalhes que nós temos aqui nesse pote, tá? Bom, começando aqui, então, falando sobre esses detalhes, observem que nós temos um padrão aqui, são repetições, são objetos que se repetem ao longo ou em torno desse objeto. A forma que eu consigo enxergar a princípio são duas: temos duas formas básicas, sendo uma elipse ou um círculo, e temos também uma, um quadrado, um quadrado rotacionado em mais ou menos em 45 graus. Se vocês não estão vendo isso, vou fazer aqui um desenho com o mouse só para a gente poder ver. E observem que aqui, por exemplo, ops, fiz uma linha, temos aqui então um círculo. Certo? Aqui ao lado eu tenho outro círculo, aqui ao lado nós temos outro círculo, aqui abaixo nós temos outro círculo. Então vejam que vai formar aqui como se fosse uma pequena flor, né? Além desses círculos, nós também temos aqui algumas linhas formando um quadrado. Então temos esse chanfro aqui bem dentro dessa pequena folha, né? Mais ou menos aqui como se fosse uma pequena folhinha nessa direção e nas demais direções. Então peço para vocês que analisem essas, esses desenhos que estão aqui em volta, com mais cuidado, é claro, para que vocês possam fazer aí desenvolver a modelagem com mais facilidade. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a modelagem desse objeto. Né? Nós já vimos aqui esses detalhes. Eu também separei aqui no Photoshop esse mesmo exemplo para vocês, talvez de uma forma mais clara, para vocês visualizarem melhor o que, que acontece. Então, aqui eu tenho uma pequena folhinha que foi modelada através de um pequeno shape, essa folha aqui, eu vou copiá-la uma vez, então, vamos copiar essa folha aqui na nossa perspectiva. Depois, copiamos mais uma vez e rotacionamos. E vejam que nós temos essa forma, tá? essa forma aqui, que é mais ou menos aquela mesma forma que vocês vão encontrar lá na superfície do potinho. Com essa forma em mãos, eu posso simplesmente inclinar aqui um total de 45 graus, e observem que nós já temos essa superfície aqui desenhada lá no nosso potinho. Então, vou voltar lá para a imagem do pote e vejo que nós temos essa superfície. Conseguiram captar a ideia? Nós vamos basicamente começar a modelar uma pequena parte do nosso objeto e depois nós vamos desenvolver a superfície com, por completo. Agora chega de teoria, né? vamos para a prática para ver como que isso vai acontecer aqui no programa Autodesk 3ds Max. A primeira coisa que eu vou fazer aqui na vista front é criar um plane, pressionando o botão Ctrl, para que ele fique quadradinho. Vamos deixar dois segmentos em cada lado, ou duas divisões somente. Além desse plane, eu vou criar um outro objeto, que pode ser aqui dentro dos shapes, um círculo. Vamos ativar a nossa ferramenta Snap, para poder travar sobre os pontinhos de vertex. Então temos aqui o Snap travando nos pontos, né, nas quinas. E vamos criar aqui um círculo. Observem que eu criei o um círculo aqui da, do centro para os cantos. Agora pegamos esse mesmo círculo utilizando a ferramenta Snap ainda e vamos travar aqui do lado. Temos essa forma aqui inicialmente. Tá? Esse círculo vai ser apenas uma guia, então não precisa se preocupar com ele. Nós vamos simplesmente utilizá-lo como guia. E agora vamos rotacionar esses dois objetos num um total de 45 graus. Então já posso desativar o Snap rotacionar aqui com o Snap Angle agora e rotacionamos 45 graus bom o que que nós temos aqui até o momento né temos dois objetos e isso não é muita coisa até então o que eu vou fazer aqui agora na vista perspectiva é apertar o botão F4 para visualizar o wide frame. vamos converter esse pequeno plano aqui em um editable poly então convertemos para poder editar a superfície selecionamos os dois pontinhos de vértice da parte de cima e do meio, e fazemos um Connect aqui com o botão Connect. Então, isso aqui vai criar uma linha para a gente. Os demais pontos eu posso excluir. Então, vamos excluir todos os outros vértices. Cuidado para não deixar nenhum vértice perdido aqui na nossa cena, tá? E esse pontinho aqui do lado direito do nosso vídeo também será excluído. Então, posso simplesmente selecionar o pontinho e deletar. Bom... Agora vamos lá para a vista front, ok? quero fazer aqui agora, são alguns recortes, né? eu vou fazer alguns recortes nesse objeto, então vou voltar aqui na minha linha guia e vou reduzir a, a subdivisão dela, vamos deixar aqui com três segmentos. ok? Voltamos aqui para o nosso objeto, nosso retângulo, e vamos ativar agora a ferramenta cut para recortar essa superfície e também o nosso snap mais uma vez. Então, faço aqui agora um pequeno recorte em volta, utilizando como guia a nossa linha. Essa linha aqui já pode ser excluída, não precisamos dela por enquanto, tá? E temos essa forma básica, somente criada aí através de um plane. Eu vou maximizar a viewport para a gente poder ter um uso melhor. O atalho é Alt, W, e assim nós vamos visualizar melhor como que está aqui o nosso objeto, tá? Vou criar também uma pequena tipote para vocês terem uma noção de perspectiva. Então, criamos aqui uma tipote do lado, só para a gente poder ver conforme formos rotacionando aqui a nossa cena, tá? Vou deixar a tipote também mais próxima aqui, ok? E agora sim, temos essa forma inicial. Bom, continuando aqui a modelagem, vamos selecionar essa linha, fazer uma extrusão na direção X, selecionar as duas linhas e fazer um connect com três segmentos, ou três divisões aqui, vou até espaçar um pouquinho mais... E agora, selecionamos esses pontinhos e fazemos novos connects. Então, vou conectar esses dois pontos, esses outros dois pontos e, por último, esses três pontinhos aqui. Observem que a nossa forma ainda está indefinida, né? não temos muita informação nesse momento. Continuando aqui, vamos pegar agora a ferramenta Cut e vamos recortar esse pontinho de vértice. E, mais uma vez, recortamos outro pontinho. Esses... Quatro ou cinco pontos aqui podem ser deletados, tá? porque nós estamos trabalhando apenas com um lado do nosso modelo 3D. Agora, eu vou reforçar esse centro aqui, vamos dizer né, que seja um centro. Vamos reforçar esse centro do objeto, selecionando todo, toda a superfície, aplicando um slice plane, rotacionamos o slice plane no eixo Z, um total de 90 graus, e agora movimentamos um pouquinho no eixo X. Só para fazer esse pequeno recorte aqui no meio. tá? Então, clicamos no botão Slice. E podemos sair da ferramenta. Veja que foi criado aqui um recorte. Próximo passo agora. Mais uma vez recortando com o botão Cuts. Vamos recortar aqui na parte de cima. Recortamos na parte de baixo também. Então, fizemos aqui dois cortes ou duas linhas. Selecionamos essa Edge. De cima e de baixo. Pressionando o botão Ctrl. E clicamos no botão Remove para poder remover essa linha. Por fim, vamos criar uma cópia aqui através da ferramenta Mirror. Essa cópia estará no eixo X e marcamos a opção cópia para criar essa cópia. Atachamos os dois objetos no botão teste, Atachamos e agora vamos soldar os pontinhos de vertex que ainda não foram ligados. Então selecionamos todos os pontos e aplicamos um Weld Settings com os valores mínimos possíveis. Então, vou colocar aqui em 0,00001 para poder soldar sem perder aqui a superfície. Se eu colocar valores muito altos, eu posso soldar aqui o meu objeto por completo. Então, coloco o mínimo valor, ok. Temos essa superfície a princípio, tá? não, não representa muita coisa nesse momento, mas se selecionarmos aqui essa parte do centro, vou selecionar esses pontinhos de vertex aqui, Pressionamos o botão Ctrl e Polygon para selecionar o polígono. Vamos reforçar aqui também com um pequeno inset. Vamos fazer aqui uma inserção de uma mínima linha. Ok. Agora eu volto a selecionar os pontos mais uma vez e vamos puxar aqui na direção Y. Então, vou puxar um pouquinho, tiro a seleção e puxo somente a parte do centro, deixando aqui mais côncavo. né? E temos essa forma básica. Agora, se aplicarmos o modificador Turbo Smooth lá nos modificadores, nós vamos ter essa forma. Vejam aí que essa forma, que ainda está simplificada, mas já é aquela primeira folhinha que eu mostrei para vocês lá no Photoshop. Lembra-se? Então, nós temos essa primeira folhinha. O que nós vamos fazer agora é esse desenho aqui que nós vimos também lá no Photoshop. Então, vamos pegar aqui a nossa folha, vamos tirar esse Turbo Smooth por enquanto, com a nossa... Ferramenta SnapDoggle habilitada para rotacionar os objetos com ângulos perfeitos. Vamos pressionar o botão Shift e rotacionar aqui um total de 90 graus. Então, rotacionei 90 graus. Vamos criar aqui três cópias. Ok. E agora vamos atachar essas cópias. Então, seleciono o primeiro objeto em questão. Vamos lá no botão e teste e atachamos. Depois de atachar, vamos soldar. Vocês já viram há pouco como que funciona a solda, né? Então, fazemos aqui um weld. E agora, aplicamos o TurboSmooth mais uma vez. Com o TurboSmooth aplicado, nós temos essa superfície exatamente igual nós vimos lá no Photoshop. Falta agora deixar essa superfície inclinada. Então, nós mostramos também no desenho que nós vamos rotacionar 45 graus. Como lá no início, vocês vão se recordar que nós inclinamos esse objeto 45 graus na, na direção horária, né? agora nós vamos rotacionar em sentido anti-horário. Para isso, basta zerar o valor aqui de 45 no eixo y que nós havíamos colocado. Né? Então, coloca aqui o valor zero e o nosso objeto volta aqui para a horizontal. Depois de feito isso, nosso objeto está praticamente pronto. Agora, a dica que eu vou passar para vocês, para vocês criarem aquele tipo de objeto, primeiro, é contabilizar quantas faces vocês têm. Então, tenho aqui um retângulo ou um quadrado, né? tenho aqui outro e aqui outro. Ao lado, eu já tenho dois formando. Então, tenho um, dois, metade aqui em cima e metade embaixo. Então, nós vamos tentar mais ou menos contabilizar quantos eu tenho em torno e quantos eu tenho na altura. Aqui, mais ou menos de olho, eu sei que nós vamos ter aproximadamente 11 faces dessa. Então, vamos testar aqui para ver se vai funcionar. né? Botão F4, ferramenta Select and Move e o nosso Snap ativado. Vamos pressionar o botão Shift e vamos criar uma cópia exata aqui do lado. Vamos criar 10 cópias para completar 11 objetos. Depois, selecionamos novamente e criamos cópias no eixo Z. Aqui, no caso... Eu vou fazer a cópia com o Snap, para poder já travar no lugar certo. E vamos criar duas cópias em sequência. Então, temos essa parede aqui. Essa parede ainda não está unificada. Veja que eu tenho os objetos separados. Então, vamos juntar esses objetos agora, através do botão E-Teste. Vamos atachar todos, todas essas superfícies. Ctrl-A para selecionar tudo e atachar. E por fim, vamos soldar, porque os objetos ainda estão separados. Então, clicamos em Weld. E vejo que os objetos agora foram soldados. Aqui, vamos começar agora aplicando um último modificador. Vou deixar essa última dica para vocês aqui, para criar o cilindro desse objeto. Né? Nós temos o recurso do modificador Bend, que é um modificador muito útil para criar esse tipo de torção. E aqui no Bend, nós temos três direções. Temos a direção Z, nesse caso, a direção Y e a direção X. No meu caso, a direção X atende... E vamos fechar aqui 360 graus. Então, coloco aqui, digitando 360 graus. E temos a forma aqui do nosso pequeno pote. Para fechar esse objeto também, vamos aplicar um novo modificador Edit Poly a ele. Selecionamos todos os pontinhos de vértice e aplicamos um Weld mais uma vez com valor mínimo. Tá? Lembrem-se disso, para não defeituar o modelo aí. E depois disso, é claro, só um Turbo Smooth isso aqui nós já concluímos essa parte da modelagem. Se vocês quiserem continuar aí fazendo esse tipo de pote, eu vou deixar disponível para vocês a imagem de referência lá no nosso site, caso vocês queiram fazer esse mesmo modelo. Nós temos vídeo também ensinando como fazer materiais de vidro, inclusive uma vídeo-aula muito completa. Se você quiser assistir, você pode pesquisar aqui no nosso canal ou lá no nosso site. Você vai encontrar até com mais facilidade. E é isso.